Salve, salve rapaziada, beleza? Sou mas vem aqui no vídeo de hoje vim trazer mais um jogo grátis por tempo limitado aí que botou mais um no perfil da então vamos lá pro vídeo. aí novamente nessa live aqui tá dando mais um jogo grátis, né? É só clicar no link da descrição e depois vir aqui na live, resgata clicar aqui na moedinha, resgata esse daqui, copiar esse link aqui pra quem já tiver seguindo o canal aqui. Vocês vêm aqui, resgata Agora quem vai entrar por aqui, né? Vocês fazem o login com a plataforminha, né? Aí vocês vêm aqui e aqui, caso vocês não sigam. Aí caso vocês não sigam, vocês fazem isso. Seguem o canal. Espera pegar 50 moedinhas, depois clica na moedinha, resgata e é isso aí. Então a gente já tá seguindo, confirmou. Aqui nós resgatamos, né? Continue. Reading. Aqui você escreve aqui, espera 15 segundos. Passou os 15 segundos. Retweeta isso daqui. Retweeta continue. Se inscreva, você espera 10 segundos. Depois que continue, pronto. Resgatou aqui a chavinha. Como vocês podem ver aí, eu tenho 462 jogos. Agora vamos utilizar aqui. Hum. Eu já tenho. Bem galera, eu já tenho essa chave, eu já tenho esse jogo, né? É, então essa chavezinha aqui vai ficar na descrição aí, quem quiser pegar, né? É, eu já tenho ela em todas as minhas contas, então não tem muito para que eu querer, né? Então é isso aí. Bem galera, o vídeo é esse, espero ter ajudado vocês Se eu tiver ajudado, deixa o um comentário é, Deixa o um like no vídeo pra ajudar o canal E é isso aí, muito obrigado por assistir Falou!